é, meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Não pedi meninas A gente vai fazer uma make de Halloween Estamos no meio do Halloween E eu acho que nada mais justo que a gente fazer uma make de Halloween, né? A make que eu vou tentar fazer, tá? Não vou fazer profissionalmente, porque eu não entendo de maquiagem, tá meninas? Eu faço aquela aquele base básica Eu fiz apenas a minha pele aqui de uma forma bem básica mesmo, gente Porque eu não sou nenhuma pró em maquiagem mas assim vocês gostam, né? Ó, oh. essa aqui é a maquiagem que eu vou fazer. O canal da pessoa que eu vi, eu não lembro agora. Tá aqui na descrição. Eu vou tentar fazer. Eu sempre falo que eu vou fazer, mas eu vou tentar, tá, meninos? Não tem tutorial, mas vai fazer aqui olhando a foto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. E, e vamos para o vídeo. Meu cabelo de uma forma bem cagada, tá, Brasil? De uma forma bem ruim. E o que acontece? Eu não tenho sombra, eu vi que no vídeo eu assisti o vídeo, tá? No vídeo ela tinha sombra Sombra preta Eu não tenho sombra preta Eu até procurei, mas eu não tenho sombra preta Então já que nós não temos sombra preta Nós dá Eu além de usar lápis, eu vou usar esse delineador Aqui, tá meninas? Vou usar esse delineador pra fazer os coraçõezinhos E tudo mais E vou fazer os olhos, tá? Os olhos eu vou fazer diferente do dela e o... Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte mais escura aqui Eu vou fazer de lápis, eu vou fazer de lápis e vou esfumar Eu acho que vai dar certo Olha a situação no meu cabelo, Brasil Eu simplesmente peguei e amarrei mesmo Vamos lá, o nariz Gente, isso é difícil Não tava conta Vamos lá, aqui. A gente vai começar a minha vida louca, assim Vamos fazer os olhos daqui a pouco, eu já deveria ter feito Mas vamos lá Gente sério Ah, não, acaba aqui Ok, né? Passei um pouco de vergonha né? aqui. Talvez muitas gente já soubesse não eu acabei. É... Vamos fazer primeiro... Ai, ah, meu Deus, que... que buraco fui me meter. Eu tô com meu espelhinho aqui, tá? Brasil, pra ver. E tem que fazer um coração. Gente, eu posso cortar? Eu acho que eu vou cortar, tá, gente? Porque eu, eu vou demorar muito, coração. Né? Brasil! Eu vou já pra baixo. Olha a ficar bonita, refletida. Ok, tá, não tá perfeito A gente vai cobrir ainda, a gente vai fazer um monte de coisa Eu vou cortar pro vídeo não ficar tão longo, tá Brasil? Pro vídeo não ficar, tipo, enorme Então eu já volto E eu vou fazer os olhos também Porque eu tinha esquecido Eu já... Bom, olhos prontos, eu não sei como é que tá na câmera Mas aqui tá muito bonito Olhos prontos, coração coberto Ai meu Deus, não sei como é que eu o lápis? Aqui Vamos abrir aqui a imagem novamente Só pra eu verificar se tá tudo bonitinho eu fiz meus olhos, gente, não repara que aqui tá sujo de rímel. Porque quando eu fui passar o rímel, né, eu dei aquela borrada básica, normal, todo mundo faz isso. Aí vocês ver ver aqui, que eu acho que são bolinhas, né, não sei se dá pra ver. São bolinhas, né? não são corações, eu pensei que fossem corações, mas não, são bolinhas. Então, eu, e em relação a isso aqui, eu decidi que eu vou fazer... Eu fazer faço isso. Eu vou fazer... De sombra mesmo, a minha sombra. Olha como eu fico clareada. aí, aqui assim. É a parte de onde que ela faz, né? Aqui no meio da sobrancelha. Vamos lá, Brasil. Até onde? Tá, tá, tá. Ok, Brasil. Se dá pra ver, eu espero que dê. Gente, minha bolinha ficou meio troncha, tá? No momento. Porque minha bolinha, ela não é obrigada a ser retinha, tá? Olha lá como ficou. Entendeu? Mas respeitem respeite a minha bolinha. Vamos lá. Vou completar. -nos. Eu não sei, acho que passa um pouquinho da sobrancelha. Vou, vou botar só mais uma aqui. E terminar aqui. Ok, né, Brasil? Terminamos. Com bem desigual. Alguém me explica isso. Tá, mas era uma tentativa. Nenhum né? momento eu falei que eu ia acertar, não é mesmo? Não é mesmo. Vamos lá. Tá, tá indo, tá fluindo, tá fluindo. Agora. Nós vamos fazer essa lista. Eu, no vídeo que, eu, que ela fez, ela vem daqui, aí ela vem puxando até a sua boca. Vamos tentar, né? É mesmo? Nós estamos aqui para tentar, meninas. Vamos lá, bem blogueira ela. Ah, esqueci de dizer que esse aqui é da Avon Da Color. Uh! Bem blogueira, bem blogueira. Ah, meu Deus. Brasil não ficou tão ruim <risos> De perto tá muito bom Eu não sei como é que tá aí na câmera Mas aqui tá muito bom Vamos lá, né? Vamos fazer Ah, meu Deus, quantos dedos aqui Tem dois dedos Dois dedos daqui tá? Aqui Esse Suspense, suspense Brasil Não tá ficando as minhas maravilhas Mas tá, tá Tá fluindo <risos> Ah, Senhor Jesus Não é mesmo? Oh, Me ajuda Agora eu vou fazer esse esfumado Que eu, particularmente, não sei como é que eu vou fazer Porque é um esfumado Preto bem escuro, eu acho que eu vou pegar o lápis mesmo vou, Vamos comigo, pegar os lápis. lápis lápis nem é meu, tá É da minha mãe Eu não sei como é que tá agora, dá pra ver Eu vou cortar aqui rapidinho com iluminação muito melhor eu acho que eu... eu vou pegar, gente, esse lápis aqui Eu não sei, eu, eu queria pegar o um lápis mais preto que eu achasse aqui Mas eu não tô achando lápis muito preto porque minha mãe não usa lápis preto E eu acho que eu vou pegar esse aqui Acho que esse foi o mais escuro que eu peguei Era um lápis delineador Também dava um, gente, pra uma panela super esse, esse vídeo aqui Então, fugindo aqui nós vamos esfumar, não é mesmo? Cadê o meu pincel? Esse pincel é pra tudo, tá, gente? Eu só quis dizer isso pra vocês. Que ele é pra aplicar base corretivo. Ele, ele, ele é meu pra tudo. <risos> vamos olhar, né? meninas. A gente, pelo que eu vi, ela passa bem rente aqui, gente. Bem rente mesmo. Agora é bem escuro. Eu, ela fez com sombra, mas não tem sombra. Então. Vamos, vamos, gente. Agora naquele momento que eu maquiagem. Antes eu, eu vou molhar o pincel, hein? Esse é faz melhor Brasil Não ficou a melhor coisa do mundo Reconheço Mas não tá tão ruim Não tá tão ruim <risos> Pensei que ficaria pior, não é mesmo? Não é mesmo, não tá tão ruim Por que sim? Por que? Vamos lá, né? Vamos fazer só o outro lado aqui Vamos passar aqui o lápisinho No outro lado é né, mesmo eu acho que ficou bom, tá? Pessoal, pro meu zero profissionalismo e maquiagem tá incrível. <risos> Vamos para a boca. Vocês estão vendo que a boca, tipo eu botar aqui mais próximo. A boca dela é, é só uns risquinhos. Eu vou tentar fazer aqui. Não é possível Ainda vai dar o nariz, né? Ainda é tem que fazer o nariz. E tem umas bolinhas. Gente, eu não tinha visto essas bolinhas aqui. Ok, é um coração Eu vou fazer lá no quarto da minha mãe Porque é muito ruim, tá? Pra ficar aqui, então Até daqui a pouco Seja a pessoa mais creepy desse universo Interior Tá? Seja 2000 Revelation O que é que vocês acharam, meninas? Eu só soltei assim o um cabelinho só pra... só pra mostrar pra vocês Olha Vou tirar o teu ah! Menina, eu vou botar isso muito no Instagram Me siga lá no Instagram, tá? Roupa de E olha isso aqui Agora vamos botar uma música bem creepy de fundo Eu vi isso aqui só pra, gente Só pra soprar meu cabelo Porcaria hoje Mas vamos lá, agora vamos à sessão Creepy Só deixe seu dislike, tá? Sinto muito, mas deixe seu dislike Eu quero que vocês passem No canal lá da minha professora, Daiane Link vai estar aqui na descrição, gente É um canal super legal, fala de maquiagem E da vida saudável dela, tá? Beijo pra quem quiser, eu vou postar as minhas fotos no Instagram Bye!